Boa tarde, pessoal, tudo bem? É, eu sou o Ramon, eu sou ex-aluna do Instituto Federal do Técnico em Química. Eu fui convidado hoje pela Rubi e pelo Gustavo, inclusive gostaria de agradecer o convite para estar falando com vocês um pouco sobre como foi essa minha experiência de ter estudado aí, quais foram os aprendizados que eu levei, é, o quanto essa experiência de ter estudado dentro do Instituto Federal me abriu muitas portas, portas que até hoje eu tenho vivenciado. Então, falando, iniciando, né, conversando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, é eu entrei em 2015 no Instituto Federal, eu fiz parte da primeira turma do técnico em Química integrado ao ensino médio, e já em 2018 eu ingressei no curso de Engenharia de Alimentos da Unicamp, inclusive eu estou com a minha camisa aqui da Unicamp para mostrar para vocês, não sei se está aparecendo, mas eu posso dizer para vocês que estão dentro do Instituto Federal, vivenciando essa oportunidade, é que de fato essa é uma experiência única. É uma experiência, assim, que eu levo para frente. Por quê? Porque além do ensino técnico de qualidade, essa experiência que a gente tem aí dentro, que imagino que vocês estudando aí já estejam vivenciando isso, é que, além do campo técnico, eu aprendi muito para o meu campo pessoal. Eu levo muito das experiências que eu levei para minha vida. Eu levo no lugar de muito carinho no meu coração, na verdade, e por isso que eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje conversando com vocês. É, mas... Dentro do Instituto Federal, eu tive a oportunidade, então, de conhecer esse técnico em química de alta qualidade, que me ajudou muito no vestibular. Esse é um ponto bastante importante. Eu acho que a gente está numa fase onde o vestibular, ele é um tema, né? A gente quer entrar no ensino superior, muitas vezes, e o vestibular, atualmente, é a forma pela qual a gente entra, de, entra nesse lugar. E eu posso dizer que estudar no Instituto Federal foi uma oportunidade muito boa de passar no vestibulares, de ter experiência de ter passado na Unicamp, na USP, na Unesp, e também o pessoal dos demais anos, foi uma experiência bastante positiva. E mesmo dentro da faculdade, a experiência de ter tido esse ensino médio de qualidade foi uma oportunidade muito boa, porque dentro das disciplinas mesmo, a gente tinha facilidade com o desenvolvimento. Isso falando de mim, também conversando com as demais pessoas da minha turma, é, mas para além desse técnico em química, muitas vezes o Instituto Federal me permitiu trocas muito pessoais em rodas de discussão, em saraus, em que a gente teve a oportunidade, então, de se comunicar de fato, de entender que, é como a minha professora de sociologia na época, a Maria Amélia, comentava, o objetivo do Instituto Federal não era formar técnico em química somente. Não teria nenhum objetivo em se formar técnico em química se eles não fossem técnicos em químicas humanos. Então, eu acho que essa humanidade, ela foi um ponto que eu desenvolvi, muito com essa experiência do Instituto Federal e que eu levo para frente. E o que eu posso falar é que vocês têm que vivenciar toda a experiência que teve aí. Durante a minha experiência no Instituto Federal, eu pude fazer alguns projetos de iniciação científica. É, eu também participei dos projetos de extensão com a professora Irla, organizando festivais esportivos. Então, foi uma experiência que eu busquei viver para além do técnico em química. Para além disso, o que eu poderia absorver desse lugar que tem tanta coisa a oferecer? É uma oportunidade assim, que todos nós sabemos que, infelizmente, não é universal, não é todas as pessoas que têm esse acesso que podem estar nesse lugar. Apesar disso, esse lugar ele vem para quebrar essa narrativa que a gente vê dos ensinos superiores. Atualmente, no ensino superior, a gente vê que a maioria das pessoas que estão presentes nesses ambientes são pertencentes, então, de uma classe média alta branca que são frequentadoras dessas faculdades, dessas escolas né, de ensino médio particulares e que, de fato, tiveram experiências e oportunidades que são diferentes é, das pessoas que vieram do ensino público e sabem como é essa realidade. Então, o Instituto Federal vem um pouco para quebrar com essa narrativa, no sentido de que todas as pessoas devem ter acesso a esse lugar e todas as pessoas também têm que ter a oportunidade de entrar no ensino público superior. Porque, como a gente sabe, lá é o lugar de todos. Lá é o lugar onde a gente tem que pintar a universidade de povo. Eu acho que o Instituto Federal foi uma peça-chave da minha experiência para eu poder estar aqui hoje falando isso com vocês, dentro dessa instituição, né que é a Unicamp, também lutando e buscando formas de incluir os nossos cada vez mais nesses ambientes. Então, por isso que é muito importante para mim estar falando aqui com vocês hoje. Mas falando, então, um pouco sobre a minha experiência após... É, Pós-IF, eu, como eu comentei, eu estou me formando como engenheiro de alimentos e eu também estagio dentro da Unilever. Atualmente, eu trabalho dentro da Unilever né, com o desenvolvimento de produtos na área de formulações. Então, eu trabalho com o desenvolvimento de produtos da área de Dry savory, que são os produtos secos e salgados. Eu trabalho com a formulação deles, a avaliação estruturada sensorial e também a avaliação de performance. E é uma experiência assim que eu levo para a vida, é uma experiência que a gente adquire por conta de muito da comunicação, uma comunicação que eu desenvolvi dentro do Instituto Federal, porque eu lembro que na época do Instituto Federal a gente tinha muitas experiências de apresentação. É uma coisa que eu não vivenciei muito dentro da faculdade, a faculdade ela veio num caminho contrário, na verdade. a ah, Toda essa liberdade que o Instituto Federal nos permite, porque por ser uma escola pequena, por ser uma escola... Que os professores de fato estão abraçados com a causa do ensino, a gente tem a oportunidade de se desenvolver muito mais. E isso no ensino superior se limita um pouco, porque os professores são pesquisadores, é uma outra abordagem. Então, o que eu posso dizer para vocês, que meus professores falavam na época, é aproveita essa experiência do ensino médio, porque apesar dela parecer que nunca vai acabar, ela acaba, ela acaba e ela acaba rápido, e é uma experiência que vocês não vão ter de novo. Não vão ter de novo. É, o ensino superior, ele vem de maneira muito positiva, muitos aprendizados, eu amo estar no ensino superior, mas de maneira muito diferente. Então, eu diria para vocês aproveitar muito essa fase de vocês, porque ela passa e ela é muito interessante também. Mas, daí voltando a falar um pouco sobre a minha faculdade, que eu me perdi novamente, é, eu tive a oportunidade durante esse meu tempo de Unicamp de trabalhar três anos com tecnologias emergentes, então, eu trabalhei num laboratório aqui da Unicamp, na verdade, eu iniciei trabalhando como técnico em química, então eu auxiliava as pessoas na organização do laboratório, nas análises que tinham que ser feitas, tipo, pipetação, as análises um pouco mais simples, e com isso eu fui crescendo dentro do laboratório, conhecendo mais pessoas, expandindo os meus conhecimentos, e eu tive a oportunidade de participar de dois projetos, de master projetos, que eram meus, né? E... Eu posso dizer que essa oportunidade ela surgiu muito por conta da escrita científica que eu desenvolvi no Instituto Federal. Eu tive a oportunidade, então, de publicar dois artigos em periódicos internacionais. Eu trabalho dentro da Unicamp, então, com desenvolvimento de pesquisa na área de tecnologias emergentes de processamento, que basicamente consiste em tecnologias que não são tão comuns aqui no Brasil e que vão fazer, por exemplo, a estabilização microbiológica enzimática de um alimento por meio de vias que não são o calor. Então, elas são um pouco disruptivas, são tecnologias muito interessantes que eu gosto muito de trabalhar. Foram muitas oportunidades assim que surgiram por conta de experiências anteriores, por conta dessa bagagem que eu tenho carregado. E assim, mais uma vez eu reforço que é sim uma oportunidade única, é uma oportunidade também que não é nada fácil, um ensino de qualidade, ele é um ensino que demanda que a gente estude de fato, que a gente de fato pegue na caneta, que a gente de fato pegue no livro, que a gente de fato esteja aberto a essa possibilidade de se desenvolver e que a gente possa sim ter as oportunidades de aprender cada vez mais, que a gente possa acessar todos os ambientes que são sim públicos e que são sim direito universal de todo mundo e... Eu queria dizer para vocês vivenciarem novamente muito essa oportunidade e também desejo muita calma, porque eu acho que na minha época do, do Instituto Federal, o principal ponto era a calma. A gente de entender que todas as fases elas vão vir, a faculdade ela vai chegar, o vestibular ele vai chegar, não existe pressa para isso, não existe pressa. A gente pode vivenciar esse momento que, apesar de ser uma escola difícil, o Instituto Federal é sim uma escola onde você tem que focar, é difícil sim, eu fiz matemática com o Flávio, não foi uma fase fácil da minha vida, professor, mas eu posso dizer que vivenciar essa experiência ela vai trazer muitos benefícios para vocês a curto e a longo prazo, e eu quero que vocês vivam muito essa oportunidade, e caso tenham alguma dúvida de ensino superior, alguma dúvida de o que fazer, que faculdade fazer, que curso fazer, eu me ponho disponível, é, vocês podem me achar nas redes sociais, meu nome é Ramon Boker, mas aí... Se quiserem conversar comigo, eu vou estar lá disponível. Beijão.